E temos o Guia para os Mercados de J.P. Morgan, fresquinho, fresquinho. Vamos a isso, vamos ver aqui quais são os principais indicadores macroeconómicos e como é que podemos investir aqui em tempos que, que estão com grande incerteza no ar, não é? Temos uma guerra, temos uma inflação em máximos históricos, temos muitas variáveis aqui a darmos cabo do juízo, por isso vamos já saltar aqui para o guia dos mercados para o primeiro trimestre de 2022, providenciado aqui pela grande J.P. Morgan, e no fim, no fim,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 Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Temos então aqui o grande guia para os mercados que a J.P. Morgan providencia-nos trimestralmente. Saiu muito recentemente o último e por isso eu quero que trazer sempre aqui as novidades que, que este grande, grande guia nos traz. Mas, Claro, de forma resumida, porque percebo que não quero estar a ver as 71 páginas, por isso vamos ver quais são aqui os principais tópicos relacionados com a inflação, que já sabemos que está em máximos de, dos últimos 20, 30 anos, dependendo do país a que estamos a observar. Temos também aqui dados de investimento, quais são os mercados que estão a oferecer melhores oportunidades neste momento, quais são os que estão mais caros, os que estão mais baratos enfim vamos ver uh, também os retornos por classes de ativos e muito mais vamos a isso vamos ver aqui já já já o crescimento do índice S&P 500 é absolutamente impressionante ver que desde lá de baixo desde o, do fundo atingido a 23 de março de 2020 depois da, da pandemia ter colapsado ter feito colapsar o índice mais de, de 35% de repente mais do que dobramos o valor em dois anos, por isso um resultado absolutamente fenomenal, mas acima de tudo o que nós vemos é que hoje em dia os mercados estão com Price to Earnings, o SP500 está aqui, um Price to Earnings, um preço face ao lucro de 19.5 vezes, um valor um bocado elevado sim face a outras alturas, mas ainda assim não muito elevado quando comparado com uh, outros pontos históricos onde uh, a euforia era muito, por exemplo aqui, em 2000, ok? E também há que contrastar com a rentabilidade que nós conseguimos obter do suposto ativo financeiro mais seguro de todos, que é aqui as obrigações de tesouro norte-americano, e repara, no ano 2000 elas estavam a oferecer 6.2%, por isso pagar 25 vezes os lucros do mercado acionista era realmente caro, mas hoje em dia com estas uh, treasuries, não é? estas obrigações a render apenas 2.3%, a 19 vezes, se calhar não é assim tanto. Curioso olhar para esta gráfica em que vemos que, apesar dos lucros do SP500 estarem a subir, até o momento, okay? momento subiram 4.1% no primeiro trimestre, ainda assim o, o índice em si caiu, uh, a cotação do índice caiu 4.9%, por isso como vemos, a finança é uma coisa, a economia real é outra, às vezes as coisas estão dissociadas temporariamente, embora no longo prazo estão correlacionadas, ok? Ou seja, se tivermos a, a olhar para o longo prazo, os lucros deverão acompanhar, ou melhor, o preço de uma ação ou do de um índice deverá acompanhar os lucros dessa ação ou desse índice. E mais perspectivas, porque como sempre nós temos que colocar as coisas em perspectiva e subirmos os números soltos não nos dizem rigorosamente nada, nós temos um Price to Earnings futuro nos cerca de 19.46 vezes para o índice SP500, quando a média dos últimos 25 anos é de 16.83 vezes, ok, e é esta linha verde que está aqui ao meio, é verdade, nós estamos ali acima da, da média, mas ainda assim entre os padrões de, de, de, dos desvios padrão, não é? E que e por isso mostram-nos que as coisas Estão caras sim, mas também não é assim tão é, especialmente caro como estava ainda há um ano atrás. E ainda assim Dividend yields está a render 1.46%, abaixo da sua média histórica dos 2%, sem dúvida alguma. Eu, se olharmos para indicadores também nos mostram que estamos num momento algo mais caro pelo menos para o índice no seu geral, price to book 4 vezes quando a média é 3.09, price to free cash flow, ou price to cash flow neste caso, 14.8 vezes contra 11.12 vezes. O que é que nós vamos aqui? Uma vez mais que as ações de valor estão mais baratas do que as ações de crescimento, as ações de valor estarás a, a pagar cerca de 15 vezes os seus lucros neste momento, as ações de grande crescimento 26.8 vezes os seus lucros, claro que isto é situacional como sempre, aqui está tudo metido no mesmo saco, mas mostra se te lembrares da imagem que te mostrei lá atrás, que quanto mais tu pagas pelos lucros, pior é para a rentabilidade que tu podes esperar daqui, uh, nos próximos 5 anos. Quanto menos tu pagares, maior é a rentabilidade que tu podes esperar para os próximos 5 anos, ok? E se for preciso, vai ver a imagem anterior põe para trás o vídeo e depois voltas a pôr para a frente. E, e quando vemos aqui os setores que estão mais correlacionados com os crescimentos no índice para 500 neste momento, neste trimestre, tem a ver com as financeiras, onde isso inclui não só bancos, mas também as próprias bolsas de valores, market makers e muitas outras. Energy, ok, isso é tudo a energia, por isso petróleo, gás, etc., industriais e materiais, claro. Vemos que atualmente o top 10 do índice SP500 está a cotar valores bem acima da sua média, ok, a sua média é nas cerca de 19.9 vezes, estão a cotar a 30.7 vezes, é, é 154% acima da sua média, ok, enquanto que os restantes, ou seja, os outros 490 empresas que estão cotadas no índice, estão a cotar a valores bem abaixo disso. Ou seja, como sempre, os índices, e isto é algo que eu já tenho vindo a dizer também anteriormente, porque uma das razões pelas quais eu não invisto normalmente no índice como o SP500, é que estaria a comprar todas as empresas independentemente do seu preço, e há muitas empresas aqui que estão sobreavaliadas, como se vê aqui e como se já verá mais à frente noutra imagem. De qualquer das formas, o que é que nós vemos aqui? O peso do top 10 nunca foi tão grande como nos últimos dois anos, ok? É justamente impressionante ver que as 10 maiores empresas do S&P 500 estão a contribuir com cerca de 30% do peso total do índice, é, é algo que nos deve deixar a pensar, até porque o risco começa a ser muito grande aqui, e depois, claro, a contribuição desse top 10, na verdade, diminuiu neste primeiro trimestre de 2022, 2021 tinha estado aqui a navegar, se calhar, alguns sinais de otimismo desmesurado, quase bolha, não, não em todas, mas quase bolha em algumas, e que, claro, colapsou agora no início do primeiro trimestre de 2022 para valores mais realistas. E mesmo com o, a média do SP500 a, a ter estes valores também aqui pela linha verde, atualmente está por aqui, o que nós vemos é que há muitas ações mesmo, muitas empresas no SP500 que estão bem mais caras do que a média e uma pequena parte também está ainda assim mais barata do que a média. Por isso que eu digo sempre... Não encaro as notícias como algo extremamente negativo e cataclítico porque há sempre oportunidades e esse, esta imagem mostra-nos muito bem isso, que é de 96… Até agora, três décadas praticamente, houve sempre oportunidades, ou seja, empresas que estiveram mais baratas face ao próprio índice e que mais cedo ou mais tarde passam daqui, desta região que está subavaliada, para a região subavaliada. É só preciso é estarmos atentos e saber onde procurar. E isso, claro, faz-nos ver que quanto maior for o preço que se paga face aos lucros menor é o retorno, tal e qual como já disse também na, na análise ao guia anterior, e que aqui eh, é evidenciado uma vez mais. Ainda assim há que salientar que face ao trimestre anterior, precisamente porque o SP500 veio a cair desde o início do ano, então o price to earnings também diminuiu, isso fez com que a rentabilidade esperada a um ano subisse estava aqui nos cerca de 5%, mais ou menos, agora está aqui perto dos 8, 9% para um ano, mas já para os 5 anos futuros já, a diferença já não é muito fácil ao trimestre anterior e por isso ainda se esperam rentabilidades bastante baixas quanto mais alto for o price to earnings. Já sabes, quando ele é relativamente eh, baixo, então podes esperar grandes grandes rentabilidades, e isto é válido para o índice como é válido para ações. Ou seja, se tu tiver a pagar 11, 12 vezes os lucros, podes estar à espera de obter rentabilidade de cerca de 20% ao ano num período de 5 anos. Como sempre, isto é estatística, mas é mais ou menos isto que é expectável num, num curto prazo, no espaço de 5 anos, ok? Quanto mais tu pagares, 23, 24, 25 vezes, então pode esperar uma rentabilidade negativa para a generalidade dos ativos. Vemos aqui os retornos e as avaliações por setor, até o momento a energia está a brilhar completamente no primeiro trimestre de 2022, 39% que este setor trouxe de retorno, é justamente <risos> fenomenal, e desde o lado baixo, desde março de 2020 também foi o setor que mais retornos trouxe aos acionistas, quem investiu em energia está de parabéns porque tem certamente empresas a valorizar bastante. Mas também não tiveram nada mal, materiais financeiras industriais, consumo, discricionar, tecnologia, e imobiliário que mais do que dobraram os seus valores da, há dois anos para cá, por isso também é muito bom, dá uma rentabilidade muito, muito interessante a, a nível a, anual, ok? De qualquer forma, o que é que nós vemos mais aqui? Que os, o setor mais barato ainda assim atualmente é o da energia, mesmo já depois de ter subido 255% desde março de 2020 ou, ou 56,6% Desde fevereiro de 2020 ou 39% no primeiro trimestre de 2022, a verdade é que continua a ser o setor que está mais barato, o 11.5 vezes o price to earnings é justamente fenomenal e isso também se vê que o dividend yield continua a ser dos setores que oferece melhor rentabilidade com base no dividendo que as suas empresas pagam. Temos aqui esse setor como também temos o imobiliário. Consumer Staples e uh, Utilities ou Serviços Públicos. E também quando olhamos um pouco para o buyback yield, a rentabilidade obtida com a recompra de ações, nós vemos que setores como o financeiro e os serviços de comunicação estão com uma rentabilidade bastante interessante em termos de recompra de ações, um assunto que também já falei anteriormente e que vou deixar o link aqui a alguns em cima, ok? Isso também se vê em parte aqui com os retornos e as avaliações pelo estilo, ou seja, o que é que tem contribuído mais para a rentabilidade do nosso portfólio nos últimos 10 anos, se olharmos de uma forma anualizada aqui as ações de grande capitalização bolsista e de crescimento têm rendido cerca de 17% ao ano, o que é absolutamente fenomenal, Ainda assim, claro, como sempre, vai haver sempre um momento na história em que as coisas voltam à Terra e de repente o que é que nós temos? Ear to date, ou seja, no primeiro trimestre de 2022, precisamente as large caps, as ações de capitalização bolsista maiores, de crescimento a cair 9% as de crescimento de média capitalização bolsista a cair 12,6%, bem como as de pequena capitalização bolsista. Ou seja, o crescimento agora está a levar, assim, uma queda <risos> tremenda, uma paulada de um travão, colocar num travão, enquanto que as de valor não estão a, a cair assim tanto. E o que é que nós vemos aqui também desde o do, do pico, antes de tudo colapsar na pandemia em 2020, eram as growth que estavam a contribuir, foram as growth que cresceram mais, large growth que cresceram mais até agora, mas desde o bottom, desde o fundo do mercado lá em março de, de 2020, o um que cresceu mais foi o valor e as pequenas ações, aquelas que não são normalmente seguidas por muitos analistas, se é que são seguidas por algum, por isso é aqui que estão muitas vezes oportunidades de, de estar atentos, ok? E agora chegamos às partes mais importantes, por isso ouvidos bem abertos, olhos bem atentos, aquilo a, a que a J.P. Morgan mostra aqui, aquilo que eu te vou dizer, porque é mesmo crucial se tu queres ter investimentos lucrativos a longo prazo, ok? Se queres mesmo ter investimentos lucrativos a longo prazo, repara em imagens como esta, que nos mostram que apesar de haver quedas intra-anuais de cerca de 14%, repara que foi praticamente todos os anos houve quedas, mas em média foram de cerca de 14% o intra-anual, apesar disso o retorno anual foi positivo no final do ano em 32 de 42 anos, ou seja, mesmo quando nós temos aqui, por exemplo, 2021, o início chegou a cair 5% interanual para depois acabar 27% acima, ok? 2020, absolutamente impressionante, chegou a cair 34% em março de 2020, acabou o ano de 2020 a subir 16%, ok? Mais, o que é que nós damos aqui, por exemplo, aqui 2016, 2017, aqui 11% para depois acabar o ano a subir 10%, por isso, uma vez mais, não tentes adivinhar os fundos dos mercados, vais falhar, não vais conseguir adivinhar os fundos dos mercados, não entres em pânico quando as coisas começam a cair no curto prazo, porque como tu podes ver, no final do ano, muitas vezes, os mercados recuperam bem e as ações vão estar a subir e tu vais estar fora do mercado a chorar porque achaste que ias mesmo conseguir adivinhar o fundo dos mercados e esperar por uma altura em que a incerteza tivesse passado e que as coisas fossem mais otimistas. Não faças porque, como vês aqui, apesar da, das quedas intra-anuais, no final do ano em 32 de 42 anos os índices acabaram positivos, ok? E apesar de que tanta gente segue este índice do, do, da confiança dos consumidores para tentar prever o que é que o mercado de ações vai fazer nos meses seguintes, aqui só mostra como eh, nem sempre, sempre é, é válido e o cares, não é? Quem é que quer saber de, da confiança dos consumidores quando ela manteve-se assim em valores bastante reduzidos de 2009 a 2015, por exemplo, e o índice SP500 continuou a subir por ali fora, desde o lado baixo de 2008 a, a, até agora, ok? Por isso cuidado, não olhes para estes dados isolados, eles por si só não nos dizem muito porque podemos esperar umas rentabilidades bastante interessantes no, no, no índice SP500, mesmo quando a confiança dos consumidores parece baixa e parece que as empresas vão lucrar menos porque há menos gente a consumir. As coisas nem sempre são preto no branco, tá bom? Uma imagem que eu acho muito curiosa que nos mostra a importância dos dividendos, eu já, já falei de dividendos anteriormente, a ficar no um vídeo alguns por aqui por cima, e os dividendos são mesmo uma, uma componente importantíssima dos retornos que nós obtemos a longo prazo. Em 71 anos de história cerca de 20 e tal por okay? cento, quase 30% dos, dos rendimentos que nós obtemos, quase um terço do rendimento que nós obtemos no longo prazo vem dos dividendos. Claro que nem, todo, nem todas as empresas se justifica que paguem dividendos, eu também concordo que algumas empresas devem reinvestir a totalidade dos seus lucros para fazer crescer mais o seu negócio, mas é importante salientar que os dividendos contribuem e muito para os nossos rendimentos a longo prazo. A inflação está em valores absolutamente extraordinários um pouco por todo o globo como se vê por aqui fora, safa-se talvez aqui o Japão com uma inflação bem baixinha ainda 0.9% em fevereiro de 2022, China igual, Indonésia igual, e por isso mercados emergentes uh, algo uh, a considerar. E a Índia apesar de estar a 6.1% aparece aqui azul porque são valores historicamente baixos para eles quando já tiveram lá atrás valores bem superiores uh, a 10%, ok? Mas de uma forma geral vemos que nos países uh, tanto desenvolvidos como emergentes a inflação está a subir e está em valores historicamente elevados. A inflação está realmente a ser a notícia do dia, não é? Os mídias, sinceramente, notícias sobre a subida dos preços e parece que as coisas são catastróficas, mas é verdade, é verdade, quando olhamos para as coisas em perspectiva uma vez mais, nem tudo é preto no branco. A, a inflação nos Estados Unidos está em 7,5% atualmente, o que é acima da sua média dos últimos 50 anos, sem dúvida, nos 3,9%, mas se virmos bem onde, de onde vem a maior parte da, da inflação, vem aqui do setor energético, 27% contra a média de 4.8%. E apesar de que algumas pessoas dizem que uma inflação muito grande origina uma recessão, repara como ao longo do tempo nem sempre isso foi verdade. Há períodos em que a inflação já vinha a subir antes da recessão, é verdade, e que resulta muitas vezes numa recessão, há outros períodos em que a inflação vinha a cair quando entra uma recessão, ok? Assim como há períodos de inflação sem recessão à vista, e, e há períodos em que a inflação cai durante a recessão. Por isso, uma vez mais, como vês, isto é caótico, não tentes adivinhar o futuro dos mercados com base em fatores macroeconómicos, porque, enfim, está uh, aqui a evidência, ok? Ainda na inflação, o os preços das mercadorias, no geral, estão acima de, das suas médias, ok? Repara como, por exemplo, os metais industriais estão em preços absolutamente, uh, eu nem sei qual é a palavra a usar neste momento, ok? A, a média deveria estar perto daqui e, e está bem ali, bem ali para a direita, o mesmo se passa com o gás natural, com o ouro, um pouco com o crudo, por isso, no geral, as mercadorias subiram bastante de preço, como se vê nestas imagens. A energia está a puxar em grande parte pela inflação nos últimos meses, últimos trimestres, se quisermos, e particularmente a inflação naquilo que tem a ver com a nossa alimentação, já começa a ser uma fatia considerável em 2022, quando ainda em 2021 estava ali escondidinha, escondidinha, mas a inflação está, está a subir, isso, isso é inegável, e principalmente isso é tudo a energia, veículos e comida. E mesmo com os preços do petróleo absolutamente extraordinário, não é? estamos aqui em valores máximos, ou perto de, de valores máximos, de, de, de ulti, das últimas duas décadas, estamos num dos maiores valores das últimas duas décadas, ok? Ainda recentemente o barril de petróleo superou ali os, os 120 dólares para o WTI, que é o crudo de referência lá nos Estados Unidos, e que parece que já é tudo catastrófico outra vez, mas repara como de um momento para o outro podemos estar a assistir a quedas no preço de petróleo desta ordem. Aqui entre 2000 e, e 14 2016 o preço colapou So, uh, um, para um quarto do seu valor, ok? E mesmo ali entre 2008 e 2009 em menos de um ano, de julho de 2008 a fevereiro de 2009, menos de um ano, o, então o colapso do preço do petróleo foi total, por isso eu diria que esta escalada já, já foi feita e foi severa, sem dúvida, se isto pode escalar muito mais Bem, só o futuro dirá, como sempre, mas diria que o risco é muito maior neste momento, a probabilidade também é muito maior dos preços começarem a cair por aí abaixo, mas o futuro logo dirá. Aqui o Japão <risos> a mostrar que o, o índice de, global de manufatura a, a vir em valores que já indicam algo. Recessão, não é? E que tanto em fevereiro como em março são valores muito, muito baixos, mas em fevereiro foi mais preocupante. Mas também a China aqui já a baixar dos 50 pontos, a mostrar algum sinal de fraqueza, e o mesmo para o Brasil. De resto, todos os todo, todo, outros países ou zonas aqui analisadas parecem continuar com uma atividade económica globalmente favorável e a ver os próximos trimestres se se mantém e se não vamos para recessão, que é o que tu vês aqui nestes itens a vermelho, aconteceu em 2020, como também aconteceu em 2008, 2009 na crise global e também aconteceu em alguns países depois daqui, por exemplo, na crise europeia, França, Itália, Espanha, Portugal estaria aqui também, ok, zona euro, e depois ali em 2015 e 2016 algum algumas quedas no Brasil. Ciclos económicos normais a acontecer, e nem sempre ao mesmo tempo, por todo o mundo. E o que é que nós vemos aqui? Que se tu estás com os teus investimentos, as tuas poupanças todas, apenas em só na poupança, não é? Nos depósitos a prazo, em quantas poupança, esquece lá isso, vai estar a perder muito dinheirinho, estás a perder muito dinheirinho. Repara que para ganhar uh, alguma coisinha aqui numa conta que tenha cerca de 100 mil dólares, Uh, estarás a ganhar aqui cerca de 70 dólares atualmente e tu precisarias de cerca de 6.400 dólares só para bater a inflação. Ok, mesmo que consideres só, por exemplo, a inflação na educação, precisarias de ganhar 2.544 dólares numa conta de US 100 mil dólares, ou 2.429 dólares numa conta de US 100 mil dólares para bateres a inflação no sistema de saúde uh, que está atualmente. Ou seja, para onde quer que tu olhes, a realidade é bem diferente hoje daquilo que era uh, aqui em 2005, 2006, 2007, ou lá para trás no final do século passado, onde as contas poupanças estavam a oferecer alguma rentabilidade real que te permitia bater a inflação, permitia-te combater isto e continuar a ter a, a tua vida, o teu dia a dia bem, hoje em dia a realidade é bem diferente de há uma década para cá que a conta poupança não está a resultar, por isso cuidado com isso, é hora de investir Vemos aqui que as taxas de juro funcionam com uma gravidade para as ações, principalmente a partir de um certo valor. E que, consoante o período de observação dos dados, a verdade é que, alguns entre as taxas de juros 3,6% e 4,5%, o que nós vemos é que as taxas de juros começam a subir muito e as ações começam a cair, por isso é preciso termos aqui alguma atenção, principalmente se as taxas de juros evoluírem para valores bem acima dos 4%, então podemos esperar no curto prazo uma rentabilidade mais negativa para uma parte da, das ações, embora como sempre isto é estatística e haverá sempre empresas que performam melhor que outras, mesmo quando as taxas de juros são elevadas. De qualquer das formas, estamos com um períodos de inflação muito alta, os bancos centrais vão tentar controlar isto subindo as taxas de juros e já é uma preocupação dos investidores se estas taxas de juros subirem bastante, porque a partir dos 4% para cima as ações podem começar a derreter. E a preocupação dos investidores é se a Fed, não é? Reserva Federal Norte-Americana, que é o Banco Central Norte-Americano, se eles subirem as taxas de juros, o que é que vai vale acontecer às nossas ações? Muito provavelmente vão gravitar para baixo, não é? Mas como nós vimos ainda agora, isso só deverá acontecer se realmente subirem demasiado as taxas de juros, ou seja, se subirem ali para cima dos 4%, eu começaria a ficar algo preocupado. Até lá, as projeções como se vê estão aqui alguns entre os 2% e 3% para os próximos anos, o que são eh, valores ainda dentro da média histórica mais recente e se virmos bem ainda estão algo longe daquilo que aconteceu no início do século. Na verdade é que os bancos centrais já não têm grande interesse em ter estas taxas altíssimas, porque percebem que isto é uma pedra no sapato para o crescimento das empresas e para as famílias consumidoras e interessa financiar o consumo, mantendo as taxas de juros baixas, que isso dá projeção para que a economia continue a crescer. Claro, estas coisas terão que ser controladas, há muitas perspectivas que as taxas de juros subam para combater a inflação alta, ainda assim as coisas devem ser sempre feitas de forma equilibrada, porque senão vamos estar a falar outra vez de taxas de juros altíssimas e isso tem impactos não é só nos nossos rendimentos em Bolsa, mas também no, no nosso dia a dia em termos de consumo e principalmente para quem tenha dívidas vai ser uma pedra no sapato tremenda. Mas se virmos bem, e isto a J.P. Morgan não costuma mostrar, e acho que é das primeiras vezes que eu vejo esta imagem aqui, se não mesmo é a primeira vez, no, no, no relatório da J.P. Morgan, que… e o que é que nós vemos? Há períodos em que realmente houve muitas subidas seguidas, repara aqui no final dos anos 80 houve 10 subidas no espaço de 11 meses, ou seja, as taxas de subiram praticamente todos os meses, mas há períodos em que eh, de repente só tens 9 subidas em 3 anos, o que não é nada, ok? Ou em, pelo menos que o efeito é mais diluído ao longo do tempo, ou seja... É muito difícil dizer o que é que os bancos centrais vão fazer nos próximos meses, vão fazer disparar completamente as taxas de juros e, e, e vai ser todos, todos os meses, ou simplesmente a coisa vai ser diluída nos próximos 2, 3 anos e nós podemos estar mais descansados porque as empresas têm oportunidade, têm tempo para rever a sua situação. Uma vez mais, não temos adivinhar o que é que os bancos centrais vão fazer. Agora isto sim é mesmo preocupante é que com as taxas de juro de, aqui das obrigações de Tesouro norte-americana de 10 anos a render 2.32% em março de 2022, ainda assim devido aos efeitos da inflação o retorno real que nós obtemos por ter o nosso dinheiro na poupança é negativo, ok? menos 4,09%. Ou seja, é verdade que nos Estados Unidos, podes dizer que é, é lá do outro lado do oceano e que aqui em Portugal não será bem assim, mas é assim, acredita que é assim, se tu tiver e com investimentos na poupança totalmente investindo em depósitos a prazo, em vez de estar a procurar obter rendimentos interessantes com outros ativos financeiros, então vai estar a obter rendimentos reais negativos, por isso temos sempre que subtrair a inflação ao nosso valor obtido, ao nosso rendimento obtido com os nossos investimentos, porque só assim é que percebemos se realmente estamos a ter um, um fator positivo ou não. E aqui começamos a ver que os mercados emergentes estão a oferecer algumas oportunidades interessantes, aqui a ilha dos, dos mercados emergentes, da dívida dos mercados emergentes, a, a contribuir largamente nos últimos três anos para o índice global, ok? E é, é, é bastante interessante e acima de tudo ver também que dá 2, 3 anos para cá que a dívida dos mercados emergentes está muito, muito interessante a, a receber aqui a notação financeira de B ou mais são as chamadas notações que, que já, dão, já são investíveis do ponto de vista de crédito e isto mostra também a confiança e a evolução dos próprios mercados de dívida lá nos, nos mercados emergentes. A verdade é que quando olhamos para as avaliações internacionais, os mercados emergentes estão a oferecer oportunidades, pelo menos medindo pela a sua avaliação. Ok? Estamos aqui em valores mínimos de, de price to earnings de face, uh, de, dos mercados emergentes face àquilo que são os mercados nos Estados Unidos, ou seja, basicamente este é o desconto, 32.2% o desconto dos mercados emergentes face ao dos Estados Unidos. E a diferença no Dividend yield na rentabilidade que nós conseguimos obter pelos dividendos, também está aqui em valores máximos do, desde o início do século, o que é interessante ver um dos maiores valores e que mostra quão significativamente baratos estão os mercados emergentes, face aos mercados mais desenvolvidos dos Estados Unidos. E algo onde se vê mesmo, mesmo, mesmo bem isso é aqui nesta imagem, que este lusango azul mostra atualmente qual é a avaliação face ao, aos lucros aqui dos Estados Unidos, e a roxo, a linha roxo, a média dos últimos 25 anos. E o que é que nós vemos aqui? Por exemplo, nos Estados Unidos estava mais caro, a Europa está ligeiramente mais barata atualmente face à sua média dos últimos 25 anos, o Japão então está baratíssimo, os mercados emergentes no geral estão ela por ela, e a China também está uh, baratíssima, ok? Por isso China, Japão, Europa ofereceram oferecer oportunidades, os outros mercados emergentes mais ou menos, nem tanto por isso, mas os Estados Unidos a estar aqui caros face à sua média histórica e o risco é maior nos Estados Unidos do que nos mercados emergentes neste momento. E porque é que os mercados emergentes estão uh, a oferecer também grandes oportunidades? Porque a classe média tem vindo a crescer, é algo que eu já tenho vindo a defender também quando passamos a ter uma população que passa das classes sociais mais baixas para as classes sociais acima. Há um aumento do consumo, há um aumento do poder de compra, por isso naturalmente as pessoas começam a querer outras coisas também para a sua vida, começam a consumir mais e isso é um enorme incentivo para as empresas de consumo. E é isso que se prevê mesmo aqui com o crescimento da classe média na Índia, Indonésia e China por exemplo, em 2030 é expectável que cerca de, de 70 a 80% da, da população esteja na classe média na Índia e na China, e na Indonésia, também é um país em grande crescimento, cerca de 41% da sua população estará aqui na classe média, ok? E, e nós vemos que quem tem contribuído mais para o crescimento da classe média na próxima década, prevê-se que seja aqui a zona do Pacífico, da, da, do Sudeste Asiático, com Índia e China então, uh, com números absolutamente fenomenais, é que nestes mercados, que as oportunidades residem para quem queira investir a muito longo prazo e quem esteja disposto a, a aguentar com a volatilidade que poderá haver. aí. ok? No resto da que a Europa, pelo contrário, não contribui nada para o crescimento da classe média, pelo contrário, contribui para o decréscimo e a América do Norte também, aqui já muito fraquinha, <risos> por isso as oportunidades estão na Ásia. E a pergunta que se põe é quando é que mercado, os mercados emergentes vão começar a, a, a trazer-nos rentabilidades mais interessantes do que o próprio índice nos Estados Unidos, porque nos últimos 14 anos os Estados Unidos trouxeram um, um retorno relativo acima do, do, do, dos, dos índices mais emergentes. 262%, o que é absolutamente impressionante. Ainda assim nada dura para sempre e é isso que nós vemos aqui, as coisas são feitas de ciclos, vai haver anos em que são os Estados Unidos a trazer melhores retornos, vai haver outros anos em que são os mercados emergentes, depois Estados Unidos, depois mercados emergentes, depois Estados Unidos, depois mercados emergentes, mas no momento está os Estados Unidos, quem sabe o que é que os próximos 10 anos nos prometem. E quando olhamos para o retorno por classe de ativos, como sempre isto varia de ano para ano, sem 2021 tivemos os REITs a performar extremamente bem, oferecendo oferecer 41.3% de forma global, eu próprio tive REITs a, a mais do que duplicar o seu valor ao longo de 2021, por isso é absolutamente é extraordinário o que aconteceu aqui nos REITs. A verdade é que este ano já temos Outras condições diferentes até ao momento são as mercadorias que estão a brilhar, uma subida de 25.5%. Vamos ver se mantém até ao fim do ano ou não, mas para já as mercadorias são quem está a brilhar. Mas esta imagem mostra-te também como, qual é a importância de termos um portfólio bem diversificado, porque no momento vão ser umas classes de ativos a, a trazer nos maiores retornos noutro momento vão ser outras classes de ativos a trazer esses maiores retornos. Quando tu estás com uma boa diversificação de portfólio, então podes contar que no longo prazo as coisas vão sempre subindo, ok? Umas mais moderadas, outras de forma mais violenta, mas é isso que te vai trazendo uma boa rentabilidade a longo prazo. E a verdade dura, uma vez mais, é que o investidor médio que continua a procurar ter aqui uma alocação de 60, 40, continua a, a ter uma performance baixa porque cerca de 40% dos seus ativos financeiros se estiverem alocados. A, a, a, a, cerca de 40% do seu portfólio se estiver alocado a ativos financeiros que rendam abaixo da inflação ou que não rendam nada de todo, então estás a perder dinheiro como um todo, ok? Mesmo num portfólio em que tenha cerca de 60% dele alocado a ações, 40% estão-te a puxar para baixo, por isso cuidado com isso, é a altura de começar, se tens objetivos de muito longo prazo bem estabelecidos, é a altura de começar a procurar ativos financeiros que verdadeiramente valorizem o teu capital. E como defendo sempre, foco no longo prazo, foco no longo prazo, foco no longo prazo, porque no curto prazo tudo pode acontecer. As tuas ações no espaço de um ano podem cair 39% ou podem subir 47%, mas quando tu mantens de investimentos para muito longo prazo, o risco de essas ações caírem é muito diminuto, ok? Isto mostra-nos aqui como um, um sexto das ações no curto prazo pode fazer tudo, mas por exemplo quando tu olhas aqui para 10 anos a probabilidade dessas ações caírem, já, já cai aqui para menos 1% e delas subirem 19% e quando tu olhas para 20 anos então o mínimo que podes esperar é uma subida de 6%, ok? Isto só mostra como é, a importância de termos o foco no longo prazo, porque é isso que traz verdadeira rentabilidade. Aqui no espaço de um ano ou dois tudo pode acontecer, todos te podem criticar porque tu estás com investimentos na ação XPTO que está a cair 40%, hello, hello, está dentro das estatísticas no espaço de um ano. E como quando estás a investir para 10, 20, 30 anos, então tu vais ver as tuas ações a recuperar. Não vai ser com todas as empresas, mas se tiveres estiveres a escolher bem, se estiveres a analisar bem, então vais conseguir isso, ok? Eu vou-te já falar sobre o tema, por isso fica aí mais uns minutinhos, que já te falo sobre aqui um convite especial que tenho para te fazer. A realidade dura e pura e dura é esta, o investidor médio infelizmente obtém uma rentabilidade perto dos 3% nos últimos 20 anos, é muito, muito fraca é bem abaixo do próprio índice acionista de uns 7.5% e é ligeiramente acima apenas da inflação dos últimos 20 anos, porque como já vimos ao longo deste vídeo, a inflação até está em máximos de, das últimas décadas e por isso neste momento tenho a certeza que o investidor médio até está a perder dinheiro para a inflação. E porquê? Porquê é que o investidor médio perde dinheiro ou ganha muito pouco face a outras classes de ativos? Muito simples, pura psicologia, ok? Só porque está entre as suas orelhas, porque o investidor médio vai comprar quando tudo está otimista, quando a economia está bem, quando há paz no mundo, quando uh, tudo são rosas e unicórnios e depois quando as coisas começam a poliçar porque a inflação está alta, porque temos uma guerra a decorrer, porque temos uh, notícias de possíveis recessões, quando tudo parece uh, estar virado de pernas para o ar, o investidor vende tudo. Precisamente, o contrário do que deve fazer. As regras são muito simples para investir, comprar barato, vender caro, a realidade é que o investidor médio faz precisamente o contrário, compra caro e vende barato. Ouviste bem, o investidor médio compra caro e vende barato. E tu não queres estar nos investidores médios, certamente queres seguir uma filosofia diferente de, de investimento e por isso mesmo é que eu tenho um convite muito especial para te fazer, precisamente para te ajudar a investir neste tempo de grande incerteza, nestes tempos em que a inflação parece que não para de subir, em que temos conflitos armados a decorrer e começa-nos a importar, não é? começamos a importar de que forma é que nós podemos proteger os nossos investimentos da, da inflação, do, dos períodos mais conturbados. como é que nós podemos proteger-nos de, destes movimentos e como é que podemos obter rentabilidade? como é que podemos uh, obter investimentos verdadeiramente lucrativos nestes tempos de grande incerteza, então o convite que eu tenho para te fazer é para a IEL Masterclass. Vamos já para a quinta edição da IEL Masterclass, é verdade, é verdade quinta edição da Yale Masterclass, desta vez com o tema precisamente de como investir em tempos de grande incerteza. É sobre isso que vamos falar nesta nossa classe, por isso anota já aí na tua agenda 30 de Abril e 1 de Maio, espero nestes dois dias que vão ser absolutamente fenomenais são muitas horas de grande, grande valor. Quem, quem já passou na Massa Class pode já comentar aí embaixo, Kate, a, a dizer, a dar um feedback sobre a sua experiência. É uma experiência única, não é mais um, um webinário como vês por aí, não é mais uma formação como vês 50 mil <risos> a ocorrer por aí, é mesmo uma experiência única em que eu estou lá com centenas de pessoas, aqui a, a falar destes temas absolutamente fenomenais de investimentos e desta vez com uma grande, grande preocupação em tudo isto que está a acontecer de guerras, de inflação e de como nós podemos proteger os nossos portfólios, os nossos investimentos Destes eventos que são mais eh, catastróficos. Ok? Por isso, nota aí, 30 de Abril, <risos> 30 de Abril e 1 de maio, vamos ter aqui dois dias de arrastramento fenomenais juntos. O link para as inscrições vai ficar aqui embaixo e estou ansioso, ansioso por te receber na Yale Masterclass cheio de energia, e acima de tudo, com mente aberta, para aprendermos a ter investimentos lucrativos. Mas aulações lucrativas e até já!